Senhoras e senhores, com vocês, ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Senhoras, bom dia. Uma alegria estar aqui e muito mais especial agora, depois de me tornar cidadão de Sinop. Nesse evento importante, nesse evento, por que não dizer histórico, onde a gente acabou antecipando o que certamente lá no futuro vai acontecer a batida do martelo para o leilão da Ferrogrão. Então, tenho certeza que, com essa lembrança do nosso prefeito e da primeira-dama, os anjos lá em cima disseram amém, em algum tempo a gente vai estar lá concretizando esse ato, mas aí na Bolsa de Valores, para proporcionar essa ferrovia para os estados do Mato Grosso, do Pará e para o Brasil. Queria cumprimentar, inicialmente, o nosso governador Mauro Mendes, do Estado do Mato Grosso, que tem sido um parceiro de todas as horas. O nosso prefeito e anfitrião, Roberto Dornier. E na sua pessoa, prefeito, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, todos os prefeitos também de ontem, que já passaram por aqui, que já contribuíram. Eu sempre digo que o poder público é uma corrida de revezamento. A gente pega o bastão, corre o melhor que a gente pode para passar o bastão ali na frente, numa situação melhor para quem vai nos suceder. Então, estamos aqui com vários ex-prefeitos, que eu cumprimento na pessoa do nosso Nilson Leitão, que hoje preside o Instituto Pensar Agro lá em Brasília e faz um trabalho sensacional. Queria cumprimentar o deputado estadual Max Russo e na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes, o deputado Max que preside a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, Cumprimentar o senador Wellington Fagundes e também, na sua pessoa, senador Wellington, cumprimentar o senador Jaime, o senador Fávaro, a Margarete, minha fiscal das obras do distrito, minha fiscal da duplicação do 63, mas uma companheira incansável, uma pessoa que tem brigado também pela infraestrutura do Estado. Nossos deputados federais, José Medeiros, Nelson Barbudo, Neri Geller, Valtenir Pereira e Juarez Costa. E aí fazer uma pausa para dizer o seguinte, nossos senadores e nossos deputados fazem um trabalho incansável de defesa do Mato Grosso no Congresso Nacional. Nos trazem o senso de urgência, o senso de responsabilidade, as demandas de todos os municípios, de todas as regiões, os pedidos pela infraestrutura, os recursos para que a gente possa aplicar, fazem a sua contribuição no que diz respeito a melhoria do marco regulatório, isso tem que ser registrado pelo seguinte. Imagina que o Brasil enfrenta uma pandemia, como todo mundo enfrentou, mas isso não foi motivo para que no Congresso uma série de pautas avançasse. Tivemos a lei do contribuinte legal, reforma do FGTS, o benefício emergencial, o PRONAMP. Tivemos a independência do Banco Central, o marco do saneamento, a votação da lei do licenciamento na Câmara, que se arrastava desde 2004. Onde se consegue traduzir com excelência a as duas dimensões que faz do licenciamento uma ferramenta de gestão de risco? O confronto entre potencial degradador de empreendimento, com resiliência no meio ambiente, e as gradações no nível de estudo, dependendo do peso que cada uma dessas dimensões tem no processo. É difícil traduzir isso num texto de lei, o deputado Neri fez isso com excelência e essa missão agora. Está no Senado Federal. Tenho certeza que nós vamos modernizar nossa legislação. Isso vai ser uma alavanca para a infraestrutura, preservando o meio ambiente. Porque infraestrutura e sustentabilidade são conciliáveis. E a gente tem que aprender isso. Então, parabéns a toda a bancada federal do Estado do Mato Grosso. Queria cumprimentar Marcelo da Costa, nosso secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura. E na sua pessoa, Marcelo, cumprimentar todos os os integrantes do Ministério e suas vinculadas. Não se faz nada sozinho, e o presidente Bolsonaro foi de uma coragem extraordinária. Trouxe técnicos para o Ministério da Infraestrutura, e isso faz a diferença. A gente não pode perder de vista as coisas boas que estão acontecendo. Se fosse qualquer outro candidato eleito em 2018, eu não seria ministro da Infraestrutura. E não teria a liberdade que tive para montar um time técnico. Time de craques, que conhecem as suas atribuições, que conhecem os seus setores como ninguém e são capazes de bolar soluções criativas todos os dias para resolver problemas. Então esse time é extremamente competente, dirigente e torna a nossa tarefa muito fácil. Eu sempre brinco que eu virei o grande pinguim de Madagascar. Minha missão é sorrir, acenar e tirar foto. É só o que eu faço a turma faz o resto então eu tenho um time extremamente capacitado que conhece infraestrutura e é apaixonado pelo que faz e sem paixão a gente não faz nada queria cumprimentar a Rose, a secretária de apoio ao licenciamento ambiental e desapropriação do ppi uma das pessoas que para não dizer a mais né para não constranger ninguém que mais entende licenciamento ambiental e tem nos ajudado bastante o nilson né do instituto pensar agro o nosso ex-senador sidinho Queria fazer um cumprimento muito especial aqui a duas pessoas e no, no nome dessas pessoas cumprimentar as entidades que organizaram esse evento, né? o Carlos Henrique, presidente da Unicim e também é, o nosso, os nossos representantes, na verdade, das associações, o Antônio Galvão, presidente da ProSoja, o Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso é, e o Paulo Sérgio Aguiar, presidente da AMPA. Aí eu tenho que dizer o seguinte, gente, é... nós sempre cobramos protagonismo da iniciativa privada. Sempre diz que a iniciativa privada é uma força propulsora, é uma força viva da nação. Não dá para esperar do governo soluções, simplesmente. Os governos, todos eles, agem por provocação. E se a iniciativa privada, se a classe produtora não entender que é protagonista, as coisas não andam. Aqui, a classe produtiva entendeu o que é protagonista. Há tempos atrás, nós queríamos lançar um grande projeto ferroviário, um grande programa ferroviário. Esse programa estava calcado em alguns pilares e um deles era a renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovia com aporte de investimentos na própria malha e uma inovação, que seriam os investimentos cruzados. Não tínhamos como contratar consultorias de alto nível, não tínhamos como sequer pagar os estudos, como fazer análise dos planos de negócio. Recorremos ao setor produtivo e fomos socorridos. O trabalho que hoje gera 30 bilhões de investimento privado em ferrovias nasceu de um financiamento da ProSoja Mato Grosso e da Ampa Mato Grosso. Esse estudo ia custar 4 milhões. Na época eu disse para os produtores o seguinte, vocês trocam 4 milhões por 30 bilhões? Eles disseram sim. E aí eles financiaram todos os estudos e agora essas ferrovias estão se tornando uma realidade. Então, muito obrigado, Galvan, Cadore, Paulo Sérgio, Schenkel, que teve ali na frente em outras oportunidades, por sempre ter nos apoiado, estar nos apoiando aí. Demais autoridades, imprensa, senhoras e senhores. É uma alegria muito grande estar aqui no dia de hoje, nesse evento que é especial. É um evento que a gente quer falar um pouco mais tecnicamente da Ferrogrão. Explicar o que é isso que tanta gente fala. E muita gente fala bobagem. Algumas pessoas atacam a Ferrogrão sem ter o menor conhecimento do que é de fato esse projeto, do que esse projeto representa eu vejo algumas pessoas falando em agressão a povos tradicionais, agressão ao meio ambiente. Pela primeira vez eu, eu, eu, eu me deparei com uma situação que para mim é inédita, e não tinha me deparado ainda, que é ter que mostrar que uma ferrovia é sustentável. Sendo que a opção a essa ferrovia é a BR-63. É como se as pessoas botassem na cabeça o seguinte, não, é melhor duplicar a BR do que fazer a ferrovia. Será que isso faz sentido para alguém? A narrativa está indo nessa direção, então essa narrativa a gente tem que desconstruir, desconstruir tecnicamente. Mostrar o que, que de fato essa ferrovia vai representar. Agora, tem uma questão muito interessante. A gente aprendeu ao longo do tempo, e eu tive essa oportunidade de trabalhar na estrutura, Aprender com ela e aprender com os senhores que estão aqui. Fui apresentado ao Mato Grosso há 12 anos atrás, 11 anos atrás, quando cheguei para ser diretor do DENIT, pelo pessoal do recém-criado movimento para a logística, pelo Edeon, pelo Fávaro, que presidia a ProSoja naquele tempo, pelos produtores do Mato Grosso, ao que era o Mato Grosso. Eu não sabia o que era o Mato Grosso. E tem muita gente no Brasil que também não sabe o que é o Mato Grosso. A potência que é esse Estado aqui. E naquela época, a turma que me apresentou ao Mato Grosso falava da necessidade de ter infraestrutura. Então, 11 anos se passaram e muita coisa mudou. Observe o nível de discussão que nós, de, de onde nós saímos e aonde nós estamos agora. Naquele tempo, o grande pedido, era a pavimentação da BR-163. A gente tinha uma, ferrovia, uma rodovia não pavimentada, que as pessoas sofriam todos os anos, na Serra do Moraes, na Serra da Anitta, na Casa Roxa. chovia, o pessoal atolava. Passava quilômetros em filas, dez dias, às vezes, parado. As filas chegavam, às vezes, a 50 quilômetros. Essa situação nós encontramos, por exemplo, no carnaval de 2019. Choveu, como todo ano, houve atoleiro, por mais que se tivesse montado uma operação de parecida caminhões atolaram, a rodovia ficou bloqueada, uma fila de 50 quilômetros se formou e nós tínhamos é, os caminhoneiros ali 10, 11 dias parados. Naquela oportunidade a gente saiu de Brasília, foi para o campo. E o que eu pensava é o seguinte, vou apanhar. Esses caras não vão ter paciência. Mas tiveram. E nós dissemos o seguinte, é a última vez que vocês vão passar por isso aqui na BR-63. É um compromisso do governo do presidente Bolsonaro terminar essa pavimentação. E eles acreditaram. Eles confiaram que a gente realmente ia terminar aquela pavimentação. em novembro, a pavimentação foi concluída. E agora, nós estamos discutindo, não uma ferrovia, três. Então, olha a mudança que foi feita nesse período. Saímos de discutir a pavimentação da 163 para discutir agora três ferrovias. Temos dificuldades para implantar? Temos, e a gente vai falar delas aqui. Mas nós estamos dando um passo à frente. Um passo na direção da competição, da eficiência, da produtividade, da competitividade. A competitividade não é um luxo, é uma necessidade, é urgente. O Mato Grosso conta com vantagens competitivas, de topografia, de clima. Vocês domaram o cerrado, aprenderam a corrigir o solo e introduziram a tecnologia ao campo. A tecnologia que não existe em lugar nenhum do mundo. É por isso que a produtividade aqui é tão alta. Outro dia, conversando com produtores do, do Norte, eles me diziam o seguinte, estamos fazendo 80 sacas por hectare, com muita alegria. Nossos concorrentes, às vezes, fazem 40. Mas se nós não pensarmos em infraestrutura hoje, as vantagens competitivas se perdem. A gente vai perder a guerra para um negócio chamado melhoramento genético. Países que não produzem vão passar a produzir. A competitividade vai aumentar em outros países que serão nossos concorrentes no mercado internacional. A gente vai ver máquinas sendo vendidas para outros países do mundo e a produção crescendo em outros países do mundo. Não podemos não perceber isso, nos esquecer que tem uma competição e essa competição é cruel. Estão aí as barreiras comerciais. Muitas vezes até a temática no meio ambiente esconde por trás a questão da competição. Então, se nós não formos eficientes, a gente vai ficar para trás. O agro trouxe para o Mato Grosso prosperidade, assim como a água que o presidente Bolsonaro está levando para o Nordeste. A água no Nordeste vai levar prosperidade. E nós temos que trazer prosperidade para o nosso país. E a infraestrutura nesse ponto vai ser fundamental. Está sendo feito um esforço muito grande para acabar com aquela lógica do país que é competi era competitivo da porteira para dentro e não da porteira para fora. O governo Bolsonaro já é o governo que mais arrendamentos portuários fez. Foram 45 até hoje, 29 feitos nesse governo. Que mais contratos de adesão para terminal privado contratou? 96%. Já são 14 bilhões de reais em investimentos privados em portos. O setor portuário cresceu 4,2% ano passado, movimentou 1 bilhão 150 milhões de toneladas e cresceu 9,5% no primeiro semestre desse ano. Nós recebemos oito portos dando prejuízo. Um nós liquidamos, hoje nós temos sete dando lucro. Santos dava meio bilhão de prejuízo ao ano. Alguém pode imaginar que o maior porto da América Latina dá um prejuízo de meio bi por ano? Pois dava. Nós trocamos a gestão, trouxemos gente de mercado para os portos, e fizemos isso que o presidente nos deu essa chance, nos permitiu montar esse tipo de time, reduzimos a despesa em 34%, aumentamos a receita em 14%, melhoramos a margem ebítica de todos os nossos terminais, todos os nossos portos, e estamos com portos dando lucro hoje e fazendo seus investimentos não mais recorrendo ao orçamento geral da União mas isso não é suficiente era importante trazer o transporte ferroviário para o nosso país transporte que tinha participação em torno de 15% na matriz de transportes que foi relegado a segundo plano e montamos uma estratégia muito firme para que isso acontecesse, calcada em três pilares. O primeiro, concessões de ferrovias para iniciativa privada. O segundo, renovações antecipadas de contratos de concessão existentes com investimentos, inclusive investimentos cruzados, investimentos em outras malhas. O terceiro, as autorizações. No campo das concessões, fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul, em poucos meses de governo. O que representa 2.8 bi de investimento, investimento que já está se materializando. O terminal de São Simão já é uma realidade, está operando. O terminal de Rio Verde é uma realidade, está operando. E até o início do ano que vem, a gente chega em Anápolis. Significa que a grande coluna vertebral ferroviária brasileira vai estar operando. E nós teremos uma ligação ferroviária do Porto de Itaqui, no Maranhão, ao porto de santos fizemos o leilão da ferrovia de integração oeste e leste agora em abril e ali 8 bilhões de reais estão sendo contratados nós teremos 3.3 bi de investimento na ferrovia na ferrovia e no material rodante e mais 5 bi de investimento no porto sul O que a ferrovia de integração oeste e leste na bahia tem a ver com o mato grosso tudo porque ela vai chegar à Ferrovia Norte-Sul. E a FICO também vai chegar à Ferrovia Norte-Sul. Do jeito que nós temos um grande corredor Norte-Sul, nós teremos um grande corredor Leste-Oeste. Ou seja, será possível, em algum tempo, tirar grãos do Vale do Araguaia, aqui no Mato Grosso, e levar para Ilhéus. O que, que a gente está falando? Nós estamos aumentando a oferta ferroviária, dando mais possibilidades para o produtor escolher para... Como ele vai sair com a sua carga? Nós estamos aumentando a quantidade de portos conectados por ferrovia. Quando a gente aumenta a oferta, a gente abaixa a tarifa. E é importante entender o efeito da competição. E um dos grandes problemas ou oposições que a ferrogrão tem é a competição. É o problema com a competição. Porque a ferrogrão vai se tornar o maior regulador de tarifa do Brasil. É fácil entender isso. Quando a pavimentação da 63 aconteceu, o frete agrícola na direção do Arco Norte, dos portos de Milituba, caiu 26%. E por quê? Um caminhão que fazia, às vezes, duas viagens mês, do centro de gravidade aqui em Sorriso, Sinop, para Merituba, passou a fazer seis viagens mês. O frete caiu. Bastante. Quando o frete lá para cima caiu, o frete agrícola no Brasil foi empurrado para baixo, em média 11%. A ferrovia que liga Rondonópolis a Santos, se não baixar a tarifa, perde carga para o Arco Norte, se não bate lata. E quando se cobrava R$ 170,00 a tonelada e o frete oscilava junto com o rodoviário, ele passou, ele foi caindo paulatinamente para R$ a questão é que se a ferrogrão sai, esse frete vai bater 90, vai bater 80, vai bater 70. Então, é disso que a gente está falando. Que Quando a gente começa a articular várias opções ferroviárias, dou várias saídas diferentes para portos, aumenta a oferta, eu vou abaixar preço. Então, aí nós vamos tornar o nosso produtor competitivo. Pela primeira vez, a gente conseguiu movimentar tanta carga nos portos do Arco Norte, quando a gente movimentou tantos grãos em volume, quanto a gente movimentou em Santos. Isso aconteceu em 2020. O mesmo volume de grãos que nós movimentamos no Arco Norte, a gente movimentou em Santos. Então, isso não acontecia. É menos fluxo para lá, mais para cima. Porque existe uma vantagem competitiva. E pela primeira vez também, com essa redução de frete, a gente conseguiu tirar soja do Mato Grosso e levar para a China, mais barato que um produtor americano, de Linóis ou de Minnesota. Isso também nunca tinha acontecido. Então, observem que nós, há tempos atrás, estávamos falando de pavimentação da BR. Agora, nós estamos falando de três ferrovias diferentes. E aí, vamos entender um pouco mais esse projeto da Ferrogrão. Projeto que não nasceu conosco. Nasceu do interesse e do protagonismo da iniciativa privada. Alguém percebeu, alguém que já estava operando para o Arco Norte, que uma ferrovia ali cabia. E deve caber mesmo. Olha só, quando eu saí do DENIT, em janeiro de 2015, nós tínhamos um terminal operando em Minitituba, que era um terminal da Bung, com capacidade de 3 milhões e meio de toneladas. Hoje, quantas estações de transbordo existem em Minitituba? Já tem mais de uma dezena e toda hora a gente autoriza mais. Recentemente eu autorizei mais duas. Então o investimento privado no setor portuário naquela região está funcionando e está indo a pleno vapor. Olha o que é o terminal de hidrovias do Brasil lá em cima. Negócio sensacional. E aí o fluxo vai aumentando vai aumentando, vai aumentando. Tem espaço para mais. Então, os privados perceberam isso, procuraram o governo federal, e a gente estava falando do governo do PT, o governo da Dilma, inseriram isso naquele plano chamado Plano de Investimento em Logística, o PIL. Então, a ferrogrão existe desde aquela época. Os privados procuraram, fizeram uma proposta de manifestação de interesse e começaram os estudos. Então, é um projeto que começou lá atrás, no governo do PT. Aí ele transpôs o governo Temer. Na primeira reunião do Conselho, do, do Programa de parcerias de Investimentos, e o, e o Programa de parcerias de investimento é um marco no investimento em infraestrutura no Brasil, que quando houve a transição do governo da Dilma para o governo Temer, houve um rompimento que o mercado percebeu. Nós saímos de uma era anti-business e entramos numa era pro-business. Ganhamos em governança, ganhamos em estruturação de projetos, Ganhamos em mecanismos de mitigação de risco, começamos a fazer projetos mais sofisticados. Os projetos passaram a ser, a receber uma chancela de prioridade nacional por um conselho que é presidido pelo próprio presidente da República. E a ferrogrão foi colocada como prioridade nacional na primeira reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, que aconteceu no dia 13 de setembro de 2016. Dos 34 projetos que foram qualificados como prioridade nacional, naquela primeira reunião do Conselho do PPI, 33 foram entregues. O único que ainda não foi entregue foi esse aqui. Talvez, por ser também o mais desafiador. Agora, ele é o mais desafiador e é também o mais transformador. Não tem nada que vá transformar mais a logística do Brasil do que o projeto da Ferrogrão. O governo Bolsonaro tratou a infraestrutura como uma questão de Estado, ou seja, manteve pessoas que trabalhavam na área de infra, de outros governos, manteve os projetos, não descontinuou nada, e abraçou o projeto da Ferrogrão como um projeto prioritário, sabe por que, que ele foi abraçado? porque ele faz sentido outra coisa, nós somos pragmáticos ninguém aqui acende vela para defunto ruim e nem faz respiração boca a boca em defunto está lá massageando o peito de defunto, de defunto está gelado e você fazendo respiração boca a boca, acorda defunto, levanta defunto, não, defunto morreu o que, que eu estou querendo dizer? É que a gente só gasta energia com a ferrogrão, porque encontra do outro lado, no lado do mercado, reverberação. É porque tem um mercado que está ativado, tem alguns cobras aí de infraestrutura, tem fundos grandes que acreditam nesse projeto. E que botaram que tem de melhor em termos de equipe, de pessoal, para estruturar, para avançar, para detalhar. A gente só prossegue com ele porque está vendo do outro lado, que é o lado do mercado, interesse. Se esses caras acreditam no projeto, eles acreditam no Mato Grosso, eles acreditam no Brasil. Ninguém está gastando tempo, energia, pessoal, fazendo visita a campo. Tem um time de altíssimo nível estudando Ferrogrão, de engenheiros das melhores escolas do Brasil, gente do exterior. Estão pensando em captação num fundo próprio, só pra, no exterior, só para ferrogrão. É porque esse projeto faz sentido. E se a gente tem um investidor de altíssimo nível, estudando ferrogrão, interessado em fazer essa ferrovia, é porque, além de fazer sentido do ponto de vista financeiro, a ferrogrão faz sentido do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista ambiental. Porque ninguém ia correr o risco de imagem de tocar uma ferrovia dessa se ela não fosse sustentável. Porque isso é muito caro para aqueles caras lá de fora, para quem bota o dinheiro. E por mais que tentem desconstruir a ferrovia do ponto de vista sustentável, não vão conseguir. Aliás, é uma agressão isso. Pensar que uma ferrovia não será, que vai fazer uma ligação do centro de gravidade da produção com uma hidrovia, a gente vai ter um sistema ferrovia e hidrovia, que isso não vai ser sustentável. É claro que vai. Até porque a outra opção é a rodovia. Para a gente chegar à conclusão que a ferrogrão era um caminho viável, a gente fez uma análise e calculou o valor social presente líquido, comparando a ferrogrão, com a hidrovia do Telespires Tapajós e com a duplicação da BR-163. O maior valor social presente líquido é o da ferrogrão. Então as escolhas que são feitas no âmbito do Ministério da Infraestrutura são escolhas técnicas. A gente sempre está tentando pautar a ação de governo numa lógica técnica, numa lógica matemática. E como a gente encontra a reverberação do outro lado, que é o lado do mercado, a gente prossegue com o projeto. Porque não adianta, se eu jogar mercado, olha aí, tem a um ferrogrão aqui, um negócio legal. Ah não, beleza, tá bom. Ó, oh, ferrogrão vai trazer segurança jurídica, ou segurança alimentar, desculpa, vai trazer segurança alimentar para vocês. O que, que eles iam dizer para mim? Não, não, é, Alimento a gente compra, tem dinheiro. Eu quero, é, quero saber se ela dá retorno financeiro. Essa é a lógica de mercado. E a gente prossegue porque encontra a reverberação, é que o mercado está apostando. Então vamos falar um pouco mais do que é essa ferrogrão. Né? Do ponto de vista, por exemplo, da viabilidade econômica, o que, que a gente está falando? Primeiro, de uma ferrovia que vai nos ajudar a um reequilíbrio, num, num objetivo da política de transportes, que é o reequilíbrio da matriz. Falei que o nosso nossa participação estava em torno dos 15, está crescendo, o transporte ferroviário está crescendo no Brasil, e a perspectiva é que a gente chegue em 2035 com 35, 36% de participação de ferrovia na matriz de transportes. Quando entrar nas ferrovias autorizadas, e a gente começar a receber as autorizações, nós estimamos que a gente pode estar em 15 anos tocando os 40% de participação no modo ferroviário na matriz. Significa que a gente vai ter uma participação de modo ferroviário similar... A de um país desenvolvido. Os Estados Unidos têm 270 mil quilômetros de ferrovias. É? A Rússia tem muito, enfim. A gente vai aumentar a participação no modo ferroviário, privilegiando o um modo de transporte menos poluente. Significa redução do tempo de viagem, redução do custo no transporte de cargas. A Ferrogrão vai promover competição, como a FICO vai promover competição. A Ferro Norte vai competir com FICO, com o Ferrogrão, ou seja, esse sistema é um sistema que vai privilegiar a competição que virá pelo aumento da oferta de transporte ferroviário e pela possibilidade de acessar mais portos via ferrovia. A gente começa a estabelecer mais alternativas para os fluxos de carga ao mercado consumidor, vai promover uma logística exportadora mais competitiva para uma região que só cresce, que é a região do Arco Norte, e uma ferrovia que vai movimentar mais de 40 milhões de toneladas. Então a gente pergunta o seguinte, poxa, mas cabe ferrogrão? Pô, a gente já vai fazer a extensão da Ferro Norte até Lucas, a gente vai ter a FICO, cabe. E a gente simula isso todos os dias. A gente usa o que tem de melhor em termos de simulação. E aí vem o estado do Mato Grosso. Quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, Mato Grosso estava produzindo 50 milhões de toneladas ano. Estava produzindo 70. Sem aumento de área, só com aumento de produtividade. E ainda vai vir o aumento de área, que existe, né, que virá pela conversão de áreas de pasto em lavoura, que é um fenômeno que está acontecendo. Projeção do IMEA já crava que em 2030, ou seja, daqui a nove anos, que é quando a ferrovia vai estar lá próxima de começar a operar, o Mato Grosso vai estar produzindo 120 milhões de toneladas de grãos, ou mais. Então, imagina que no período de construção da ferrovia, oito, nove anos, a gente sai de 70 para 120, a gente agrega 50 milhões de toneladas de carga para uma ferrovia. Isso faz sentido? Faz. Com commodity em alta, com juro baixo, com 17 trilhões de dólares é, guardados a juro negativo e com o câmbio desvalorizado, a ferrovia ficou barata em dólar. Ela está fazendo muito sentido. A gente vê aí o crescimento do Arco Norte. Então, entre 2019 e 2021, um ano a movimentação cresceu 4,6%, em 10 anos quase 20%, então ela vai cada vez mais avançando, ela vai cada vez mais se equilibrando com a movimentação que existe com os outros portos. No balanço do ANTAC do ano passado, a gente já viu que os portos do Arco Norte movimentaram em grãos a mesma coisa que Santos, então é um fenômeno né, inescapável, nós temos aí um grande crescimento. Então a ideia é sair de Sinop para Miritituba e, e o que pode acontecer é lá na frente, ela descer até Lucas. Lucas deve ser aí o local de encontro da FICO, da Ferronorte e da Ferrogrão. Aquela foto ali, eu gosto de mostrar para todo mundo, que uma imagem é, marca mais, né, do que conversa mais do que mil palavras. Aquilo é, uma, é o estacionamento de uma estação de transbordo em Miritituba. No período da safra. Tem mais de uma dezena iguais àquela. Então o pessoal pergunta, pô, faz sentido a ferrogrão? Olha aquela foto ali, vocês vão me responder se faz. Aquilo são os, são os caminhões estacionados para fazer a descarga lá em Minitituba. Entrando um pouco nas características da ferrovia, então a gente tem um trecho a ser concedido de Sinop para Minitituba, são 933 quilômetros de extensão. Lá nós temos o ramal de Santarezinho, o ramal de Itaparo, Itapacurá, então um ramal de 32, mas um ramal de 11. É, o licenciamento que foi pedido, foi requerido, é de Lucas até Itaituba, então a gente já está licenciando inclusive a possibilidade de fazer uma extensão sul dessa ferrovia. Um prazo de concessão necessário para amortecer, amortizar os investimentos de 69 anos. Né, um investimento na implantação né, de praticamente 8,5 bi. A data estimada, obviamente, isso vai depender de quando a gente vai conseguir fazer o leilão para início de operação 2030, mas a gente está falando aí de cerca de nove anos entre fechar licenciamento ambiental e começar a operar a partir do leilão. Uma demanda que começa em 20, e também se a gente empurra isso para frente, a demanda inicial também começa mais alta e vai bater quase 50 milhões em 2060 já no, no final do período principais cargas, soja e milho mas nós vamos ter o fertilizante, nós vamos ter o etanol nós vamos ter o minério ou seja, de repente uma, com essa integração ferroviária é, produtos industrializados que virão da zona franca é, então fertilizantes biocombustíveis uma ferrovia que vai promover a arrecadação tributária principalmente em termos de ISS para os municípios função do vulto do investimento, tem mais 5,3 bi com é, operação, uma geração entre empregos diretos, indiretos e efeito renda de mais 300 mil postos, uma redução de 19,2 bilhões no custo do frete em relação à rodovia. Então faz sentido? Faz muito sentido. Baixa muito o custo Brasil, baixa muito o valor de frete e vai ser o regulador, de, modulador de tarifa. Então, ela vai ter esse papel, pela capacidade de carga que a gente introduz. E aí, quando a gente fala de ferrogrão, a gente tem que entender que é uma ferrovia sustentável. E está sendo dimensionada dessa forma, está sendo trabalhada dessa forma. Não tinha razão da gente pensar diferente. Por que, que a gente entraria num empreendimento que não fosse sustentável, não fosse um empreendimento verde? Pô, o Brasil tem enormes, várias demonstrações para dar. Quem conhece a exploração de óleo e gás na bacia petrolífera do Urucu, no interior do Amazonas, 660 quilômetros de Manaus? Para quem conhece, vai ver que nós temos pequenas clareiras, onde é feita a exploração do petróleo e do gás, ligada por uma rede de dutos. Nós temos lá uma área central, onde temos as esferas, o gás, os tanques, o óleo... Uma, as unidades de produção de gás natural, uma, uma área de vivência, uma pista de pouso, circundada de floresta, absolutamente preservada. A travessia do duto nos igarapés, nos braços de rio e no próprio rio Amazonas se faz por travessia direcional. Ela passa em ba, o duto passa embaixo do leito do rio. E nós temos o duto saindo de, Coari, de Urucu, indo até o terminal da Petrobras em Coari atravessando o Amazonas pela travessia direcional e chegando até Manaus na refinaria. Isso promoveu, possibilitou a conversão das térmicas que queimavam óleo e hoje estão gerando energia a partir do gás natural. Isso é sustentável? É muito sustentável. É um projeto de energia sustentável no interior do Amazonas. Se a gente vai fazer um projeto dessa magnitude, a gente tem que partir da premissa que cada vez mais os fluxos financeiros vão estar atrelados aos padrões ambientais. Eu tenho que trazer sustentabilidade para esse projeto, para que o investidor perceba que não há um risco de imagem. O investidor percebeu isso, percebeu a seriedade como nós estamos tocando essa estruturação. E é por isso que ele está estudando, é por isso que ele acredita no projeto. Um projeto que nasce aderente aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Do trabalho decente, com crescimento econômico, da indústria, inovação e infraestrutura, da ação contra a mudança global de, do clima, ou seja, aquelas metas globais desenvolvidas pela ONU para o desenvolvimento sustentável, estão presentes no empreendimento da ferrogrão. Então, temos a promoção do crescimento econômico, sustentado, inclusivo, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos. Nós vamos ter resultados imediatos na geração de emprego, nos seus efeitos positivos para a economia, ao longo da sua vida útil, e um trabalho extremamente qualificado. As, ferro... As locomotivas hoje, de uma ferrovia, têm uma carga de automação, de inteligência artificial, elas vão a cada percurso otimizando... Consumo de combustível, estão cada vez mais eficientes. Nós teremos a fibra ótica nos sistemas de comunicação, despacho de, de trens, que vão percorrer toda a ferrovia. Isso vai possibilitar também mais inclusão digital. Então, é uma mão de obra muito qualificada que virá né, para essa operação. Nós estamos construindo uma infraestrutura resiliente, que é capaz de promover a industrialização pela melhoria da logística, sustentável, porque vamos otimizar o transporte e o projeto vai induzir o um desenvolvimento industrial e, e tomaremos medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. O maior efeito na mudança do clima é, o, é a redução da emissão de carbono. A ferrovia vai reduzir, a emissão de um milhão de toneladas de CO2 ano. Como é que a gente pode questionar a sustentabilidade de uma ferrovia? O processo de licenciamento ambiental está em curso. Entender o processo de licenciamento ambiental é entender o que, que está acontecendo na ação do Supremo Tribunal Federal hoje. Tem uma ação, então, que impede, né, foi, é, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade quanto à medida provisória, que foi convertida em lei pelo Congresso e que fez a desafetação de uma área do Jamanchim, para que a, a gente pudesse acomodar de uma forma mais eficiente a geometria da ferrovia. E, então, essa ação tem a, é, é, é, o que, é o grande obstáculo a ser transposto hoje para que a ferrogrão possa acontecer. E aí um pouco da história. Em fevereiro de 2015, se abriu o processo de licenciamento no IBAMA. Então, como eu disse, essa ferrovia integrava o PIL, lá no governo Dilma Rousseff. Fevereiro de 2015, houve o pedido, então, de termo de referência, para que a gente pudesse, a partir disso, guiar os estudos, guiar o eia Rima e poder avançar. Observe que houve uma negativa do termo de referência pelo ICMBio, que é o gestor da área do Jamanchim. Ou seja, a gente não podia estudar. Então quem fala, bom, vocês estão fazendo uma ferrovia sem estudo e a medida provisória não podia ser feita sem estudo. Gente, a gente não podia estudar, a gente estava proibido de estudar. Em dezembro de 16, saiu a medida provisória 758, que fez a desafetação da área e o que possibilitava o estudo e o andamento do processo de licenciamento ambiental. A edição dessa medida provisória foi tomada a decisão de editar a medida provisória foi tomada numa reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, presidida diretamente pelo Presidente da República, que era quem? O Presidente Michel Temer, que é um constitucionalista. E o Ministro da Justiça do Presidente Michel Temer era quem? O Ministro Alexandre de Moraes. Quando a decisão pela MP foi tomada o Supremo agora barrou o andamento do processo da ferrogrão dizendo o seguinte olha vocês não podiam fazer a desafetação do parque do Jamanchim por medida provisória em respeito ao princípio do não retrocesso isso só pode ser feito por projeto de lei muito bem em 2016, quando essa decisão foi tomada, o Supremo não tinha esse entendimento, porque esse entendimento veio num julgamento que começou em 2018 e acabou em 2019. E não existe no rol de vedações AMPs MPs na Constituição Federal essa hipótese. Então essa vedação veio a partir do entendimento que surgiu três anos depois da decisão tomada e da MP editada. E aí se fala no princípio do não retrocesso. Muito bem. A medida provisória 758 desafetava uma área que era cerca de 900 hectares do Parque do Jamanchim e acrescia no Parque do Jamanchim 50 mil hectares da APA do Tapajós. Ora, estou tirando 960 e estou acrescendo 50 mil. Dá para falar em princípio do não retrocesso? O balanço ambiental na edição da MP foi positivo. Porque houve esse cuidado quando se discutiu a medida provisória. É, em junho de 2017... A medida provisória 758 virou a lei 13.452. Aí houve a emissão do termo de referência para o licenciamento ambiental. Se iniciou na sequência o estudo de impacto ambiental, porque nós estamos tomando o risco do licenciamento, a gente quer entregar para o concessionário a ferrovia licenciada, e o contrato tem uma cláusula de eficácia, ou seja, se a gente não conseguir licenciar, contrato sem chego e sem nenhum tipo de penalidade para as partes. E em março de 2021, agora então, teve a suspensão do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Na sequência, a gente fez um pedido de reconsideração que aguarda julgamento. E aí tem uma coisa importante dessa reunião. Nós já vimos o governador do Mato Grosso dizendo, o governo do Mato Grosso entrou com uma curiae na ação. Já vimos a Assembleia Legislativa do Mato Grosso dizendo, a Assembleia Legislativa entrou com uma curiae na ação que, na verdade, essas... esse ingresso na ação representa, é que o Mato Grosso está dizendo. Mato Grosso quer a ferrovia. A ferrovia é importante para o Mato Grosso. As entidades estão ingressando na ação. As entidades do agro, a agro. Associação Nacional do Transporte Ferroviário, o que a sociedade organizada, o que o setor produtivo está dizendo para o Supremo é o seguinte: a sociedade quer a ferrogrão. O Supremo tem que tutelar esse interesse social, o interesse pela logística, tem que sopesar isso na sua decisão. O Brasil quer a ferrogrão. E por, e por que isso é importante? Porque qual é o nosso papel hoje? Aqui, agora, é ser catalisador nesse processo. A única coisa que a gente quer é acelerar o processo da Ferrogrão. Sabe por quê? Porque a Ferrogrão vai acontecer. Nós vamos ter a Ferrogrão. É impossível não haver essa ferrovia. Ela vai haver, ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Se não for por meio de uma concessão, vai ser por meio de uma obra. Se não for agora, vai ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Agora o que a gente quer é aproveitar o bom momento e trazer isso para agora. Para ganhar tempo, porque o Brasil não tem tempo a perder. Porque se a gente perder tempo, a gente vai perder competitividade, nós vamos perder a guerra para o melhoramento genético. Nosso produtor precisa de eficiência agora. E nós estamos atuando como catalisadores desse processo. Então, a ferrogrão vai se tornar uma realidade. Não adianta impor obstáculos, eles serão transpostos. Ela vai acontecer agora, é importante que ela aconteça agora. E o mais importante, que é ter o espelho do outro lado, o interesse de quem quer investir, esse nós já temos. O que poderia ser o mais difícil, que é conquistar o coração do investidor, disposto a botar bilhões nesse projeto, nós já temos, e temos pela crença nesse Estado. E aí, acreditar nesse Estado significa acreditar em vocês, que fazem o Estado, que têm a mão calejada, que trouxeram tecnologia para o agronegócio e fizeram do Mato Grosso esse gigante hoje. Estamos promovendo o diálogo com as comunidades. O diálogo foi interrompido por causa da pandemia do Covid. As comunidades indígenas precisavam ser é, vacinadas. Agora, alguém pode imaginar que a gente faria um projeto desse tamanho, sem diálogo, sem respeitar, por exemplo, os ritos da OIT-169? Não. Agora, quando que esse diálogo acontece, segundo a jurisprudência brasileira? No momento do licenciamento ambiental. Então, qual é o momento da oitiva prévia, livre, informada, no momento do licenciamento? que é exatamente o momento que nós estamos vivendo agora. Então o diálogo haverá? Com certeza. Observe que haverá interação com todos os órgãos envolvidos, com o né, em função da zona de amortecimento do Parna do Jamanchim, da Flona de Altamira, da Flona do Jamanchim, do Rebio Nascentes, Serra do Cachimbo, com o IFAM, em função dos estudos referentes ao patrimônio arqueológico, com a Secretaria de Vigilância em Saúde, em função da área com potencial malarígeno, que a gente enfrentou já em várias obras. Na obra do gasoduto a gente enfrentou isso, mapeamos os pontos de malária, fazíamos termonebulização antes de iniciar cada serviço, fizemos uma obra lá com um ano de campo, sem ter um caso de malária no nosso efetivo. Não tem nada, modulamos o horário de trabalho para sair daqueles horários de incidência do mosquito da malária, sem problema nenhum, não tem nenhuma, nenhum, nenhuma novidade. E a FUNAI, comandada brilhantemente pelo nosso Marcelo Xavier, está fazendo um trabalho notável, está trazendo autoestima para os povos indígenas, respeitando a sua autodeterminação, de uma maneira como nunca antes havia sido respeitada. Fiquei muito sensibilizado de conversar com os parecidos no dia de ontem. E o exemplo deles me tocou e tem tocado outras comunidades. Então, parabéns pelo trabalho que a FUNAI hoje realiza. Nós temos... Trabalho profissional. Eles realmente entenderam, como poucos, o que o índio realmente quer. E o que o índio quer é a mesma coisa que nós queremos. Nós temos duas terras indígenas na área de presunção de impacto do projeto. Nós vamos falar um pouco mais sobre elas daqui a pouco. Importante destacar o seguinte, nós temos uma redução de 50% do total de emissões do CO2 gerado na BR-163. Uma redução de 6,1 bilhões em externalidades, acidentes, congestionamentos. Então a gente procurou monetarizar essas externalidades positivas. E o ganho é muito grande teremos a instalação de 483 dispositivos de travesseiro de fauna. Aliás, a gente está monitorando fauna lá permanentemente, para saber que tipo de dispositivo e aonde esses dispositivos vão ter que ser instalados. A gente quer tornar a Ferrogrão um exemplo de sustentabilidade. E isso vai se dar por um grande processo de governança ambiental que nós não vamos abrir mão. A gente tem que mostrar que o Brasil pode ser um exemplo em termos de conciliação de infraestrutura e sustentabilidade. Os nossos projetos vão mostrar isso para o mundo, que nós podemos, sabemos e queremos fazer dessa forma. Entre 2015 e 2020, foram contabilizados 6.529 acidentes na rodovia BR-163, com 2.648 mortos. Significa o seguinte, gente, a br 63 hoje é uma das rodovias que mais mata no Brasil, por incrível que pareça, e às vezes a gente perde a noção disso. Eu sei porque eu recebo WhatsApp de pessoas, de caminhoneiros, sobretudo, todo, todo dia praticamente. É ruim, às vezes, você estar tá em casa, no almoço com a família e receber a foto de um cadáver num acidente da br 63 e a gente recebe. Esse é o ônibus de estar tá em 43 grupos de WhatsApp de caminhoneiros. Tem o um bônus também, que é conversar com eles e perceber o que, é que eles estão precisando. Mas olha a quantidade de acidentes. Hoje a br 63 é uma das rodovias que mais, em que mais morre gente atropelada. E a gente está falando em substituir isso por uma ferrovia. Está falando em mudar a natureza dos fluxos rodoviários que passarão a ser fluxos de curta distância das áreas dos centros de gravidade de produção para os terminais da ferrovia que, no final das contas, é o que proporciona, por exemplo, o profissional do volante, os melhores fretes, que é a melhor relação real por quilômetro rodado. Fizemos agora a concessão da BR-163 de Sinop até Ministuba, Uma concessão que tem 10 anos de prazo, podendo ser prorrogada por mais dois, justamente por a gente acreditar nesse projeto. Então teremos lá os investimentos em terceira faixa, em melhoria operacional, em vias marginais, em é, recuperação do pavimento. Mas isso tem um tempo de duração e a gente está prevendo a entrada em operação da ferrovia. Teremos a recuperação de 723 áreas degradadas pré-existentes. Isso é um avanço, porque normalmente se recupera aquilo que é degradado pelo empreendimento numa relação causa-efeito. A gente está falando de recuperar áreas degradadas pré-existentes na ferrovia. Teremos aí reflorestamento, um milhão e meio de mudas em 700 hectares. Várias compensações socioambientais. A gente tem 700 milhões de reais no fluxo de caixa da ferrovia para compensações socioambientais. 29 milhões só para a lei do SNUC. Né? Só para tratar disso aqui, ó, da regularização das unidades de conservação. O Brasil tem 335 unidades de conservação que necessitam é, é, da nossa intervenção. Existe um passivo de regularização, ou seja, a gente quer criar uma unidade de conservação, a gente vai lá, estabelece a unidade, tira aquilo do produtor, mas não indeniza, não regulariza. E uma das questões, um dos pilares da lei do SNUC é a regularização fundiária. E observe, nós temos uma estimativa hoje no Brasil de uma necessidade de 420 milhões de reais para fazer essa regularização em todo o país, 29 milhões virão só deste projeto. Então isso é fundamental, porque não adianta criar a unidade de conservação e não dar a governança para a unidade, não permitir que ela atinja seus objetivos e o primeiro passo para isso é a regularização fundiária. Então, isso também foi pensado. Do ponto de vista de caracterização da área, é importante entender que 62% da ferrovia está em área antropizada. Pô, quem anda pelo 63 sabe. Qual foi o cuidado que nós tivemos? Acomodar a ferrovia na faixa de domínio da rodovia. E a ferrovia é um grande tobogã. Ela sai do planaltozinho aqui do Mato Grosso e vai descendo suavemente até o Vale do Tapajós. Significa que nós vamos ter uma ferrovia extremamente eficiente, que esse fluxo carregado está sendo feito nessa direção. Nós temos aí 37,5% de vegetação nativa, 0,5% de massa d'água é interessante às vezes a incoerência do discurso, porque observe o seguinte esses são os ramais abertos nas terras indígenas dos caiapóis, que foram colocados pelo licenciamento servidão do licenciamento ambiental como medida de mitigação de compensação pela pavimentação da BR-163 então para compensar a BR-63, foi nos imposto. Abram ramais para os indígenas. Estamos aqui abrindo ramal. São esses ramais aqui. E aí a gente não pode fazer a ferrovia? Faz sentido isso? Então aqui a gente tem um pouco do panorama da inserção regional da ferrovia, em termos da sua... É relação com unidades de conservação, de uso sustentável, de proteção integral, que tem uma, que é aquela verdinha atravessada ali pelo traçado da ferrogrão, que é a do Jamanchim. E de certa, tem outra aqui embaixo, que é a do Cachimbo, mas observe que nós não interceptamos, ela está fora do nosso buffer da ferrovia. E quantas áreas indígenas a ferrovia está interceptando? Que o pessoal diz, ah, porque a interseção da ferrovia, com áreas indígenas, zero. Nenhuma terra indígena é interceptada pela ferrovia. Zero. Zero. Nada. Com relação ao Pacto Jamanchim, muitas pessoas diziam, olha, é urgente fazer alguma coisa, porque só a medida provisória promoveu já o desmatamento da, do parque, etc. A gente está comparando as imagens de satélite de 16, quando da edição da medida provisória, para agora, para 2020. O que, que mudou? A nuvem. Ou seja, nada, nada mudou. Outra coisa, quando houve a tramitação da medida provisória no Congresso... A APA do Tapajós foi suprimida no parlamento, aquela é acréscimo de 50 mil, e o resultado ali foi o seguinte, 466 hectares de desafetação. Hoje, 466 hectares de desafetação barram o um investimento de 12 bi. O que, que são esses 466 hectares de desafetação? Num parque que tem 862 mil hectares... 0,05% é o que está sendo desafetado. 0,05%. Bom, se a gente for pegar aqui os módulos fiscais, o módulo fiscal em Itairituba tem 75 hectares. Então a desafetação é de 6,2 módulos fiscais. E quando a gente pega em termos de tamanho de propriedade a propriedade média que varia de 4 a 15 módulos fiscais, a gente está dizendo o seguinte, a nossa desafetação é de uma propriedade média. Então, a desafetação de uma propriedade média, uma propriedade, está barrando um projeto de transformação do Brasil. É disso aqui que a gente está falando. É por isso que é importante essa reunião para a gente se posicionar, para a gente mostrar o seguinte: espera aí, o que, que é isso? A gente está com um projeto sustentável nas mãos, a gente está com o senhor projeto de engenharia, nós temos investidor, é um projeto que vai substituir carbono, vai tirar carbono, vai sequestrar carbono, vamos emitir um milhão de toneladas de CO2 menos, vamos tirar a emissão de material particulado vamos reduzir acidentes, vamos ter plantio compensatório, vamos ter regularização fundiária. E tudo isso parado por causa de uma propriedade média. Por causa de seis módulos fiscais. A faixa de domínio da BR-163 ficou fora do Pacto de Jamanchim. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que essas unidades de conservação faziam parte do chamado programa BR-163 sustentável. Então, se criou um cordão de proteção para a pavimentação da BR. E lá, aquela, no verdinho lá em cima, se criou a unidade de proteção integral do Jamanchim. Mas a faixa de domínio da BR-163 ficou excluída disso. E a gente procurou acomodar o projeto da ferrogrão dentro da faixa da BR-163. No Jamanchim, a gente tem uma, uma, uma, uma interceptação de duas pontinhas, uma bem na entrada e outra na saída do Jamanchim, que como a gente vê a foto lá, aquela linha amarela superior é o limite do parque do Jamanchim. E a vermelha é o traçado da BR-163. A ferrovia não vai fazer aquela curva lá de cima. Então a gente vai ter que passar por aquela pontinha que está ali entre as linhas amarelas, para seguir em frente. Ali a gente transpôs aquilo, a linha amarela, a gente já está fora do parque de Jamanchim. É só aquilo. É uma interceptação muito pequena. E que a gente pode fazer até por elevado. Então observem que não é nenhum grande problema do ponto de vista ambiental a ferrogrão, muito pelo contrário. O traçado dos estudos de viabilidade, então, é referencial. A gente vai desenvolver agora o projeto de engenharia, já estamos trabalhando nisso, em detalhar esse traçado cada vez mais, que a gente quer chegar num traçado ótimo. Vamos usar o que existe de melhor em termos de engenharia para ter esse traçado ótimo. Ele necessariamente é submetido ao gestor do Parque Nacional e também é condição de eficácia do contrato, o licenciamento ambiental, o licenciamento tá em andamento. Isso significa que a gente tem a proteção do licenciamento. Nenhum prego vai ser batido antes da licença emitida. Então não há que, por exemplo, esse projeto está parado hoje. Não faz o menor sentido. Né? Qualquer supressão de vegetação vai depender da licença da LI, da licença de instalação, e das autorizações de supressão de vegetação. Então a gente procurou aqui fazer registros né, da faixa de domínio projetada entre as glebas do, Pano, do Jamanchim, para comparar, para ver, estudamos isso tudo. E aqui vem outra coisa interessante. As terras indígenas no raio da ferrovia, de presunção, de impacto presumido. Nós temos duas terras, Praia do Mangue e Praia do Índio, que estão a 4 e 7 quilômetros do buffer da ferrovia, na chegada em Itaituba, do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Então, observe, não tem interpre... interceptação da ferrovia com a área indígena. Nós temos 1 a 4 quilômetros, 1 a 7 quilômetros, do outro lado do rio Tapajós, na chegada né, em Itaituba. Então a ferrovia vai parar ali em Miritituba, para atender os terminais, e não vai chegar do outro lado. As demais terras indígenas estão a mais de 30 quilômetros de distância do projeto da ferrogrão, como as várias terras Caiapó. E aqui dá para ver melhor onde é que estão as terras indígenas. Estão em azul, lá, a chegada da ferrovia nós temos aquela, aquelas duas é, aqueles dois é, é, as terras indígenas estão lá marcadas de vermelho lá em cima onde estão as, aquelas linhas verdes observe elas estão na área urbana de Itaituba são as duas únicas terras na área de impacto presumido da ferrovia então, quando o pessoal fala não, porque vai ter uma grande inter interceptação com as áreas indígenas é um crime, não sei o que é disso aqui que a gente está falando É disso que a gente está falando Duas terrinhas Do outro lado do rio Tapajós Dentro da cidade Então quando falam na ameaça às populações tradicionais Entendam É isso aqui É disso aqui que a gente está falando Faz sentido, Nelson Barbudo? Muito bem. Uma coisa importante é o seguinte. Aí, é, a nossa relação com os investidores. Nós fizemos, até agora, 74 leilões de concessão de ativos. Contratamos mais de 80 bi de reais de investimentos. Quando a gente pega os terminais autorizados dão mais quase 14 bilhões, e vamos fazer grandes leilões até o ano que vem, a gente deve terminar o ano que vem com é, quase 250 bilhões de reais de investimento privado contratado na área de transportes. Ah, mas isso é pouco. Bom, considerando que o meu orçamento anual é 6,5 bi, contratar 250 bi é bastante. Privado, sem ficar à mercê da flutuação do orçamento, nós vamos fazer agora, dia 29 de outubro, o leilão da Dutra, são 15 bi de investimento. Depois vamos fazer 381 Minas, são mais 10 bi. Vamos fazer as primeiras privatizações portuárias. Só em Santos nós vamos ter 10 bi de investimentos. Nós vamos fazer as rodovias do Paraná, são 44 bi, por aí vai. Por que que os leilões estão dando certo? Porque a gente está conseguindo chamar a atenção do investidor. Nós temos tudo o que o investidor quer. Nós temos tradição de respeito a contrato, nós temos portfólio, nós temos excelentes ativos, nós temos excelentes taxas de retorno quando comparadas com outras opções de investimento e nós temos estruturação sofisticada. E aí eu quero parar nesse ponto. Hoje as nossas estruturações de projeto estão entre as mais sofisticadas do mundo. Isso eu ouvi numa agência de rating nos Estados Unidos. Quando a gente foi apresentar para as agências de rating, que fazem um rating dos nossos projetos de infraestrutura, o que, que nós estamos fazendo em termos de estruturação? Nós aprendemos a tratar, por exemplo, o risco de demanda. Então, hoje a gente pega, é, outorga a variável, cria um colchão financeiro para poder, por exemplo, amortecer variações de demanda, garantindo o percentual de VPL no segundo, terceiro ciclo de investimento. Nós aprendemos a tratar risco de câmbio, então eu pego, por exemplo, a outorga variável e uso isso para amortecer flutuações de câmbio. Então eu vou fazendo a cada depreciação ou apreciação, débitos e créditos numa conta gráfica em cima da outorga variável até o final do período de financiamento, deixando ainda a cauda do contrato para fazer o ajuste de conta, sempre partindo do pressuposto que inflação e câmbio convergem no longo prazo. Nós trouxemos a temática do ISD para as nossas estruturações. Temos contratos mais flexíveis, mais adaptáveis às situações conjunturais, que permitem a resolução do conflito pela via privada, pela via da arbitragem, que tem acordo tripartite, onde o financiador olha o projeto, podendo exercer o step-in. Estamos trazendo o seguro e a certificação para dentro, ou seja, estamos migrando para uma estruturação que necessariamente nos jogava para um corporate finance por uma estruturação que cada vez mais está, vai estar mais, vai tornar mais possível o Project Finance. Aprendemos a fazer isso. Então, nós temos aí claras as regras aplicáveis a cada etapa, fluxogramas, relação com os órgãos em, envolvidos. Temos um manual de licenciamento ambiental hoje para rodovias e ferrovias, onde a gente estabelece os padrões, os parâmetros para que esse licenciamento seja feito. Né, o que, que vai estar tá presente? Como a gente vai trazer a temática do ISD para dentro da incorporação do projeto? Estamos buscando agora certificação verde de projetos. Por quê? A gente também quer acessar outro bolso. O bolso do Green Finance, os Green Bonds, os Green Lowers. E é por isso que tudo está sendo pensado. Inclusive, vamos ter uma limitação de transporte de combustível fóssil na ferrovia? Vamos, porque isso vai ser importante para a certificação. E aí nós vamos dar um selo verde nela. Ou seja, vamos mitigar o risco de imagem do investidor. Isso vai facilitar o nosso esforço de licenciamento. Estamos trabalhando junto com entidades internacionais, para que a gente traga o estado da arte em termos de sustentabilidade para o desenvolvimento desses projetos. Isso também é uma forma de alcançar o funding, de alcançar o financiamento. E vamos tratar os riscos. Por exemplo, o que, que pode impactar a ferrogrão e a ferrogrão não dá certo. Na fase pré-operacional, as exigências do licenciamento e uma majoração de custos de desapropriação. Na fase operacional, as quebras de safra, o risco de demanda, a captura de demanda por outras ferrovias. Esses riscos estão sendo tratados. E aí vamos lá. Nós vamos fazer, nós falamos aqui do investimento cruzado, e eu não sei se todo mundo tem na cabeça o que é isso. A gente está pegando outorga devido ao Tesouro, nas renovações antecipadas das do, das, dos contratos existentes, para fazer outros investimentos ferroviários. Exemplo, a Vitória Minas está sendo renovada. Então, um valor vai ser devido ao Estado pela utilização da ferrovia por mais 30 anos. Aquela outorga que eu depositaria no Tesouro, que é o resultado do fluxo de caixa, vai virar investimento ferroviário. Então, a gente chegou para a Vale e disse o seguinte, olha, nós vamos transformar a sua obrigação de pagar numa obrigação de fazer. Você vai investir aqui na ferrovia de integração Oeste-Leste, você vai fazer o Ramal, Cariaci e Canchieta, você vai fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai começar a obra agora no dia 17 de setembro. Então, 17 de setembro, a gente começa a obra da FICO, vindo lá de... Mara Rosa em direção à Água Boa. Quando a ferrovia está pronta, eu tenho uma inversão de VPL. Aquilo que, tinha, que dava VPL negativo, que impedia uma concessão, porque não dava para fazer uma licitação, uma concessão precedida de obra, vira VPL, passa a ter VPL positivo. O que, que eu faço? Licito a operação, vou oferir uma nova autógrafa. Fiquei com a ferrovia e ainda fiquei com o dinheiro. Esse dinheiro eu vou usar para fazer um novo investimento. Provavelmente eu vou levar essa ferrovia que vai parar em Água Boa até Lucas do Rio Verde. E por aí vai. O que, que nós vamos fazer? Ora, se nós vamos fazer fiol com investimento cruzado, se nós vamos fazer fico com investimento cruzado, se nós vamos fazer cariacica com investimento cruzado, por que não fazer ferrogrão com investimento cruzado? E aí nós estamos criando um colchão de liquidez atrelado à concessão. O dinheiro dessas outorgas vai ser depositado nesse colchão de liquidez e isso vai permitir mitigar alguns riscos que existem no projeto. Acontecendo uma determinada hipótese de reequilíbrio, uma flutuação de demanda acima de uma determinada banda que nós estabelecemos em contrato, eu disparo um gatilho de reequilíbrio e eu vou ter o recurso para o reequilíbrio econômico financeiro nesse colchão de liquidez que está vinculado à concessão. Ah, isso é uma, uma inovação, vocês não podem fazer isso. Nós já estamos fazendo isso. Nas rodovias já é assim. Olha o contrato da BR-153 Goiás Tocantins. Estou com quase um bi de colchão de liquidez atrelado à concessão. Então, se der errado alguma coisa, flutuou, demanda, a Ferrovia Norte Sul capturou mais carga, para o contrato, garanto o percentual do VPL, com o dinheiro que eu capturei no dia do leilão. Então, o recurso das outorgas já está ficando vinculado aos projetos e está formando esse colchão de liquidez no caso da ferrograma eu estou usando renovação antecipada para formar um colchão de liquidez o que, que isso significa? é que isso dá viabilidade para caramba para o projeto eu mitiguei o risco que pode afastar o investidor por isso que o investidor está conectado com a gente e aí se a gente supera essas questões a gente vai fazer a ferrovia para concluir para concluir a gente tem que ver o seguinte acreditar na ferrovia é acreditar no mato grosso é acreditar no brasil é acreditar no esforço das pessoas que vieram para cá há muito tempo atrás saíram do sul saíram dos estados do sul saíram de todo o brasil para chegar numa terra que não tinha nada para enfrentar dias de atoleiro A gente ouviu os depoimentos aqui de quem chegou no início da década de 80, de quem ficava preso no atoleiro, de quem não tinha energia elétrica, de quem trabalhou de sol a sol, de quem apostou onde ninguém apostava. Para quem não se importou com a rudeza do, do ambiente, com o sol escaldante, com as agruras ou as adversidades do cerrado, para quem está com a mão cheia de calo para quem está com couro curtido de sol, para quem veio para cá fazer o desenvolvimento e tornou do Mato Grosso um grande Estado brasileiro e um dos maiores produtores de alimentos do mundo, para quem conseguiu transpor todos esses obstáculos e trazer a tecnologia para o campo, para quem hoje faz um agronegócio sustentável, referência para todo mundo, que a gente tem que se orgulhar. Nós temos que nos orgulhar do nosso agro, e esse agro precisa de infraestrutura. É para esse agro que a gente está trabalhando nesse projeto, porque o agro brasileiro, o agro do Mato Grosso merece uma ferrogrão. O Brasil merece a ferrogrão. E essa crença que fez com que essas pessoas todas estivessem aqui no dia de hoje, num sábado, dizendo o seguinte, nós queremos, nós precisamos e nós vamos fazer ela vai acontecer, ela vai se tornar uma realidade. A nossa missão é fazer com que essa realidade seja transposta mais para o nosso presente. Para valorizar o esforço de todas essas pessoas que fizeram esse agronegócio. Para que a gente dê mais competitividade, para que a gente tenha mais resultado. E esse resultado vire mais investimento. Para que mais empregos sejam gerados e para que o Brasil cresça ainda mais. Para que a gente seja mais apto a enfrentar a competição que virá. Não se enganem, ela virá. E a gente vai estar preparado para ela, porque nós vamos preparar a logística que o agronegócio merece. Então, parabéns a todos que vieram aqui, que acreditam nesse projeto. E esse projeto só vai nascer, só vai ser possível se todos acreditarem. Se a gente entender que a gente está falando de uma ferrovia sustentável, e se a gente não aceitar as narrativas que querem nos impor e que são falsas, e a gente mostrou aqui o que de fato é o projeto da ferrogrão. Parabéns para vocês, e é por vocês que a ferrogrão vai nascer. Muito obrigado pela crença no Mato Grosso e pela crença no nosso país. Vamos em frente. Só um pouquinho, eu vou pedir para passar um videozinho rápido aqui, que é uma simulação que foi feita do projeto, e a gente vai ver como esse projeto caminha junto da BR. que Muita gente não sabe, aliás... Muita gente que fala desse projeto nunca subiu a BR-163. Nunca rodou lá. Eu não vou nem dizer nunca capotou o carro lá, que isso é um privilégio para poucos, Galvão. Aliás, se quiser depois a gente dá uma volta de carro aí pela BR-63, tá certo? Eu dirigindo. Passa o vídeo aí pra gente aí. Valeu, moçada. Obrigado. Então, olha lá, dá para ver o terreno, dá para ver a BR aqui do lado e a, o traçado da ferrovia. Olha como a ferrovia, ela passa do lado da BR, né? ela, intercepta, ela vem bem do lado, ela vem margeando. Em média, ela vai correndo 40 metros da, do eixo da rodovia. É lógico, a gente vai utilizar a faixa de domínio, é muito mais fácil. Então, essa é a lógica de projeto. E observe que a área é bem antropizada falar ah, vamos perder as florestas, vamos nada, coisa nenhuma, está tudo antropizado já. Pessoal, para entender isso aqui, para falar disso, tem que conhecer a região. Muita gente fala sem nunca ter botado o pé aqui. Muito obrigado ao ministro da infraestrutura do governo federal, Tarcísio Freitas. Rapidamente, ministro, passar a palavra para o prefeito fazer uma fala de encerramento, agradecimento. Poder posicionar junto, ministro, ao prefeito aqui na frente, fazer esse agradecimento porque temos muitas autoridades e eu acho que a força é muito importante, a força das autoridades neste evento em pró Rogrão. Bom, gente, muito obrigado. Queremos agradecer todas as autoridades, nossos deputados estaduais, federais, nossos senadores, governador, nosso ministro. Obrigado, ministro, por ter aceitado esse convite. Obrigado a todos. Obrigado ao meu vice-prefeito, Dalto Martini, que está aqui presente. Obrigado a todos os vereadores de toda a nossa região, principalmente as pessoas que vieram do Pará. Muito obrigado, prefeitos e vereadores que vieram do Pará, obrigado mesmo. É só nós unidos, jamais seremos vencidos. Obrigado a todos e um, um, um bom final de semana a todos aí. Logo, né? Muito obrigado a todos, mais uma salva de palmas ao ministro Tarcísio Freitas. Somos a força do Brasil, Mato Grosso precisa da ferrogrão.